O que você acha de experimentar e integrar o oposto do que você almeja? Para expressarmos plenamente uma energia e qualidade, é necessário muitas vezes integrar a sua polaridade oposta. Pode-se até dizer que o caminho que leva a uma qualidade passa pela sua qualidade oposta. Por exemplo, você só pode ser realmente forte na medida em que você aceitou as suas fraquezas e as suas vulnerabilidades. Para ser um grande mestre, você precisa aceitar as suas ignorâncias e estar disposto a aprender. E a pessoa realmente sábia é aquela que aceita a sua própria insensatez. Assim, esteja aberto a novas energias, saberes, experiências e qualidades que sejam contrárias àquelas que lhe parecem confortáveis e certas. Pense bem, eu estou com você.